Oi! Todas ou a maioria das coisas que você faz são dependentes da sua criatividade, correto? Criar roteiros, desenhar, editar, compor alguma música. A sua criatividade faz com que você se sinta inspirado, feliz, satisfeito. Agora, imagine se isso acontecesse com a sua criatividade. <risos> Bloqueio criativo. O bloqueio criativo consiste em basicamente nada, literalmente nada. Se você é uma pessoa que se sente melhor com a presença da sua criatividade, quando você tem um bloqueio criativo, esse conceito de se sentir bem cai para o vazio existencial que faz parte de alguns momentos da nossa vida. Você se sente um vazio, até porque o bloqueio se trata disso, do vazio. A sensação de uma pessoa que pensa em tudo, que gosta de usar a criatividade para tudo, se sente vazia, se sente impotente, sente que tudo que ela faz fica sem sentido, sente que tudo que ela faz tá ruim. E eu sei que esse vídeo tá sendo bem repetitivo, e Bem, é porque eu tô tendo um bloqueio criativo há uns dias. É uma sensação horrível. Das coisas que eu citei no início do vídeo, sobre compor música, escrever... Eu faço todas essas coisas e mais um pouco. E quando eu enfrento um bloqueio criativo, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ter pensamentos criativos. É como se eu tivesse uma fantasia, se é que eu posso falar assim. A única coisa que eu consigo fazer é existir, aí vem a gloriosa inspiração, a inspiração na maioria das vezes vem quando você ouve uma música que gosta muito, quando você olha pro céu, vê as nuvens e sente a brisa do vento, quando você olha a pessoa que você ama nos olhos e se sente feliz por saber que ela tá ali por você, ok eu admito que isso foi uma declaração de amor, mas enfim, cada pessoa consegue se inspirar de diferentes formas, até porque não somos iguais, e você se sente inspirado pra fazer tudo o que você quis fazer enquanto tava passando por aquela situação, até que em algum momento, esse ciclo de inspiração e bloqueio criativo se repete novo de novo e de novo e de novo então o que você pode fazer é aproveitar os momentos que você tem sem esse bloqueio. para que você se sinta feliz e satisfeito com as coisas que você faz. Mas é isso. Eu queria fazer um vídeo sobre o bloqueio criativo de uma forma mais humorística. E eu não conseguia pensar em nada. Foi aí que eu reparei que eu tava em um. É claro que um bloqueio criativo não vem do nada. Às vezes pode até ser. Mas isso acontece quando a pessoa tá passando por um problema pessoal e tal. Eu quis fazer esse vídeo para falar a minha experiência com bloqueio criativo. E eu queria assistir um vídeo assim. De alguém falando como ela se sente com o bloqueio de uma forma mais profunda. Só que eu só achei vídeos dando dicas e técnicas para se livrar do bloqueio criativo. E não é assim que funciona. Na minha opinião. Você não precisa ver um vídeo desse tipo. Isso até pode piorar o seu bloqueio. Então quando você estiver passando por isso. Faça o que você goste. E não tente se forçar a criar. É difícil. Mas se forçar vai fazer com que você fique mais mal por não conseguir. Mas é isso. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. E até semana que vem. Se eu não estiver com esse bloqueio criativo ainda.